Olá, tudo bem com você? Bom dia. Nós gostaríamos que realmente seu dia estivesse maravilhoso hoje. Uma segunda-feira fica muito bem começar a semana com o pé direito. Nós vamos conversar hoje de volta aqui no canal vídeo revista bem estar trazendo um assunto que eu tenho certeza faz parte das nossas vidas, né? São contratos bancários. Chato tema, hum, mas necessário. Para conversar sobre isso nós estamos aqui com a doutora Renata De Keshe, que é. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora. <risos> que é especialista em direito bancário. Então, doutora, nós recebemos lá de, de um dos nossos é, é, seguidores no Instagram, nós recebemos uma, uma pergunta assim: é, vocês falam sobre isso, sobre aquilo? É contato terminado o contrato, foi pago, eu posso recorrer com, com o contrato quitado? Então, nós vamos falar com você que você entende do assunto. Eu tenho um contrato quitado com o banco, já não, não sou mais nem cliente do banco. Eu quitei, não fiquei satisfeita, mudei de banco. Mas eu posso, olhando aquilo e aquilo a pessoa dizia que a preocuparia, que ela acha que existem taxas abusivas não, não dentro do que foi é, compactuado e tal. Todos se recorreram a um, a um contrato quitado. O que, que dá para fazer? Qualquer contrato quitado uhum. ou não é possível a revisão judicial. Os contratos sim. liquidados podem ser revistos sim. regra geral, 10 anos. 10 anos? É, você tem 10 anos. Conta corrente dos últimos dez anos de movimentação, contrato de crédito fixo, vamos dizer que a regra geral chega, seja há cinco anos. Sim. Tá, Para você a ação e fazer a revisão, verificação dos encargos cobrados, se estão de acordo com o pactuado hum. ou se existe aí abusividade, cobranças acima do pactuado, acima da legalidade. Sim. Me diz uma coisa, o que, que eu precisaria se eu quisesse fazer assim? é fazer esse tipo de revisão, para ter certeza, o que, que eu preciso trazer para você, por exemplo? Que tipo de documentação? Com o contrato de crédito fixo, o contrato é a planilha gráfica da operação, onde constam as parcelas pagas, Sim. Tá, valores, datas de pagamento. Uhum. Basicamente ah, isso. É, basicamente. A, a, assim, pela sua experiência de, de, de escritório, de trabalho com esse assunto, desse assunto todos os dias, sei lá, é, que, dá para dizer assim, só deixar a pessoa que entrou em contato conosco bem animadinha, dá para ter um, um, assim, um percentual de retorno com sucesso? Sim. Sim? Sim. sim. Tá. É grande, é grande sim. Sim, e o sucesso da uhum. minha parecida sempre está muito ligado uhum. com o interesse do cliente. Você tá? chega um cliente aqui, uhum. contrato em aberto, uhum. inadimplente, de devedor, uhum. execução. Então, qual que é a política desse cliente o que, que ele quer? Ele Sim. quer ganhar tempo para fazer um acordo posterior. Perfeito, tá? Perfeito. Então, ó, é, a gente coloca o que é colocado aqui é, inicialmente com parecer técnico, antes de qualquer provimento judicial que a gente vá adotar, uh -huh. tá? Eu acredito que esses, essas sejam o que foi conversado aqui. Se alcançarmos ao final, Sim. eu acho que esse é o resultado que o cliente espera, uh -huh. tá? uh -huh. E Tem contratos que conseguimos é, restituição do valor cobrado a mais, tá? Então, Isso é, é, é, é, esse, ele é atualizado o valor atualizado. ou é o valor original atualizado? Isso, vem quando é, essa restituição é feita hum. com correção monetária e juros de demora legal, hum, tá? Aquilo que rege no contrato vai para esse acerto final, em termos de juros e correção? Não, quando restitui o valor sim. em débito, sem cobrado a mais, Aham. essa diferença é atualizada pelos índices legais. Aham. correção monetária Perfeito. e juros de imóvel de 1% ao mês. Perfeito. É animador. Não, é animador não. É, é animador sim, eu concordo, mas mais do que animador, para você que está nos vendo, é saber que existe um canal legal, né, doutor? Que pode é, ajudar você a resolver um problema, no qual você se meteu, depois não deu certo, a verdade é que a gente tem que ter chances de julgar o mérito da questão, né para ver o que, que acontece no final. Olha gente, eu acho que é, a gente tem mania às vezes de fazer as coisas por conta própria, do jeito que eu sempre cito isso, parece lugar comum, mas é assim, ir na farmácia e dizer, olha, eu quero um remédio para isso. E o, o balconista, nem sempre o farmacêutico, dá um remedinho e você compra. Então, errado, a princípio, errado. Né? Você precisa resolver isso, venha no especialista. Não vá adivinhando, nem corra lá no banco com o contrato, que muita gente imagina que é, liquidou e viu algum erro e vai lá reclamar, e eles não vão é. realmente dar atenção, né, doutora? É. se não for via judicial Sim. mesmo. Né? Porque trata-se de cálculos complexos né? uh -huh. e também decisões judiciais, que só com, com a decisão judicial que existe a restituição do indébito né, em favor do cliente. Deixa e com relação ao resultado da ação, uhum. isso depende bastante do, da nossa conversa inicial. Se coloquei que vamos. vamos dizer Sim. um exemplo. a gente planta morango, a gente vai colher morango ao final. Ah! No que bom! Então, é, é isso, né? Uhum. A ideia de plantar morango, colher o abacaxi no final. É, é bem baixa aqui no é, CIDO. Eu acho que não, né? Porque não depende só de mim como advogada, depende, ah, da do, às vezes, o banco junta algum contrato, uh -huh. que não sabe, sabendo, às vezes, uma decisão judicial, mas é, é muito remota a possibilidade da gente entrar com ação judicial, apresentar sim, uma defesa, sim. e não alcançar os resultados aqui aguardados. Perfeito. Então, Olha, eu acho animador. Um Para você que entrou em contato conosco, Ficou a resposta? Eu acho que você toma uma atitude, a gente precisa ter atitude mesmo. Toma uma atitude, consiga lá os extratos, procure um profissional, não é? E fica a dica, resolva o seu problema, ok? Até a próxima. Ó, oh, se você gostou desse conteúdo, dá um likezinho aqui embaixo e se inscreva no nosso canal.